Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi! O sapo tanueiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado.